Fala, jogador! Tudo bem com você, meu amigo? Como é que estão as coisas por aí? Seguinte, galera, ó. A gente vai falar aqui hoje a respeito do novo jogo aí que tá saindo lá pros consoles da Sony e também para PC, Canon Bride of Spirits. Esse jogo ah, já foi aí é, muito visto na internet. A galera começou a dar uma olhada. A galera tá com um certo hype pra cima dele. A gente vai falar aqui um pouquinho a respeito uh, desse joguinho que vai estar tá saindo aí no dia 21 desse mês. No caso, terça-feira. Para a gente dar uma analisada, né? Primeiro que ele sofreu alguns adiamentos, né? Uh, até chegar a essa data de conclusão, sua data de lançamento. E esse jogo aqui é um jogo ao estilo dos filmes lá da Pixar, né? Aí a gente poderia até fazer uma menção a Ratchet Clank algo similar a gente vai ter aqui, apesar da abordagem ser totalmente diferente então uh, esse jogo ele foi produzido aí pela Amber Labs uh, lançado para Playstation 4 para Playstation 5 e também para o PC certo? Uh, recentemente a gente teve algumas boas notícias a respeito do jogo em relação à sua Legenda que vai ser em português do Brasil. Infelizmente, a gente não vai ter a dublagem na nossa língua ou localização, né? É algo que eu acho que deveria ter, especialmente se tratando de um jogo desse tipo, né? Dessa temática de filme, a gente sabe que a dublagem do Brasil é excepcional, né? Estando aí entre as melhores do mundo, talvez a melhor esse jogo aqui vai ser um jogo de fantasia vai ter muita ação e aventura dentro do jogo a gente vai ter uma exploração acentuada e o combate é de ritmo acelerado viu galera então é um, é um jogo para combar mesmo é... promete uma narrativa muito interessante né é o que a gente espera mais do que todos os aspectos que a gente viu em relação a a gameplay o que a gente aguarda desse jogo é uma narrativa muito boa. E mecânicas aí diferenciadas com relação aos rots, né? Que é aquela bolinha preta que você viu lá no gameplay. Eu vou estar colocando o gameplay aqui de fundo também. Você vai perceber aí que tem alguns, né? algumas bolinhas pretas que vão te, te ajudar aí durante o caminho, né? Aqui a gente vai controlar a própria Kenna, né? Ela é uma jovem aí... Uma guia espiritual que vai viajar por uma vila abandonada em busca do santuário sagrado. Então ela vai, nesse meio tempo, né? Ela vai descobrir ali os segredos dessa comunidade. É, e ali, achar os espíritos errantes que ficaram presos e não atravessaram para, para o além. Então ela vai ajudar. lembrei aí do Yu, Yu Ah, quem é da minha época lembra. Então, galera, é... Dentre as coisas que a gente pôde notar dentro do jogo que são mais interessantes do ponto de vista de jogatina seriam realmente ah, esse sistema de equipes junto com os roots lá, onde a gente vai ganhar habilidades novas, né? é, transformar um ambiente ao nosso redor, então a gente vai ter uma interação muito grande com essas bolinhas pretas que a gente consegue ver lá. A exploração do jogo parece que é muito interessante também, a lá o Breath of the Wild, né? algo ali do gênero. A gente vai ter uma conexão ali com o reino espiritual para poder restaurar o mundo onde a gente está. Esse mundo está sendo desgastado ao longo do tempo, a gente não conhece muito bem a história ainda, mas aqui, ao que tudo indica, o mundo está sendo deteriorado e a aí né, vai ser a grande responsável por voltar esse mundo que ela tá ao que ele era antes né e o combate né a gente vai ver aí que esse combate é muito interessante ele visa aí é, atacar os espíritos corruptos né que ficaram presos e foram incapazes de seguir em frente para que eles possam ser libertados e voltar para o reino espiritual então é, tem muita coisa interessante nesse jogo certo ele tá em pre-venda, aí chega a parte que a gente já fica com o pé atrás, né, galera? A versão standard dele lá no PlayStation 4 e no PlayStation 5 tá a R$ 214. reais 215, né? que vem é o jogo base e um chapeuzinho de premenda lá dos Roots. E a digital Deluxe tá a R$ 264,90, vem o jogo base, base, né? Chapeuzinho, trilogia original, uh, e o cajado aí da da menininha então, assim, é um preço muito caro, galera. É canseira esse preço aqui. Eu acho, no meu, no meu ponto de vista, é um preço inviável em um jogo. Se tratando de Brasil, você pagar aí 200 e tarará em um jogo desse é canseira. Ao que tudo indica, vai ser um jogo, assim, mais curto, né? A gente não sabe exatamente o tempo que ele vai demorar, mas é um, um preço mais curto. Lá no uh, na na Epic Games, se você for dar uma olhada lá na Epic Games, você vai ver que o jogo lá também ele tem ali uh, o preço de 237 com 99 a versão Deluxe, né, digital Deluxe dele. A versão Standard, né, o jogo base Tá 190, um pouquinho abaixo, mas também, galera, não tá, tá o preço normal, né? Então, assim, é muito caro, galera. Esse jogo aqui tá muito caro, porque ele promete muito. Promete muito, mas a gente não pode ficar só na promessa, né? Então, a gente tem que ver certinho como é que vai ser o jogo. Provavelmente, hoje mesmo, segunda-feira, a gente já vai ter aí algumas... Uh, alguém jogando o jogo, né, na terça-feira, para a gente dar uma analisada melhor e ver como que é realmente o jogo. Eu achei um preço caro, excessivamente caro, para um game novo, né, que não se provou ainda e que precisa aí passar pelo crivo da galera que vai jogar para poder se estabelecer, né. Eu esperava pelo menos no PC um preço bem mais atrativo, mas o que aconteceu foi que, né, não veio. Para mim ali um jogo de lançamento desse aí deveria estar na casa dos 120 para a gente poder comprar numa promoção aí a 60, 50 posteriormente, né? Mas aí vale a pena dar uma esperada para ver se para a gente não ter aquela mesma surpresa que a gente teve no Biomutant, né? O jogo prometer, prometer, prometer e Chega no final, tá péssimo, né? Então é isso aí, um grande abraço pra todo mundo e até mais.